Diretamente das franquias Sony, Kratos e God of War. Confere o vídeo. Hoje eu serei um personagem muito forte. O novo Senhor da Guerra. Depois de ter matado e derrotado Ares. Hoje uma maquiagem diferente. Diretamente de um mundo cheio de mitologia e deuses Hoje eu vou ser Hércules não. Não, não, não, não, não. Tô de brinks galera, diretamente da franquia Sony Eu serei Kratos de God of War Mas antes de começar a maquiagem eu tenho um pequeno recadinho pra vocês Dia 22 e 23 de agosto eu estarei no evento Tosa Matsuri aí em São Paulo na avenida Francisco Matarazzo 455 Barra Funda Bem pertinho do metrô Barra Funda Eu estarei falando sobre maquiagem e também ministrando um workshop exclusivo pra vocês Então, Book Monster, se você é daí de São Paulo e quer me ver, tirar uma foto e bater um papo Aparece no Tosa Matsuri, que é bem pertinho da Barra Funda E pra ajudar você não precisa gastar nenhum dinheiro do seu bolso Porque a entrada é free, é de grátis Então, Book Monster, bora me ver e depois desse recadinho, bora tutorial para esse personagem, eu estou usando uma careca falsa, o que, vendo assim, de repente, eu fico com uma cara de ET. Mas tudo bem, você pode fazer sem, se você quiser. Para começar, vai deixando todo o seu rosto branco. Kratos foi amaldiçoado, por isso ele tem uma pele pálida e semelhante ao mármore. Então, crie texturas usando uma tinta preta e marrom claro por todo o seu rosto. Se as texturas ficarem muito marcadas, suavize um pouco com uma esponjinha. O personagem tem um rosto firme e bem quadrado, por isso crie profundidades com uma tinta preta em sua cabeça. Continue deixando o rosto mais marcado ainda, criando profundidades nas bochechas. nas profundidades da cabeça com a das bochechas para tornar a área do rosto perto dos olhos mais ossuda e saltada. Marque também as laterais do rosto próximo aos lábios, isso tornará o rosto mais arqueado e saltado. Com preto, escureça o contorno do queixo para deixar ele mais quadrado e bem firme. Marque bem com preto uma linha bem profunda abaixo da sua boca. O Kratos tem uma expressão fechada, então escureça a linha do bigode chinês para ficar com uma cara de bravo, carrancudo. Hum. Vamos deixar o nariz mais pontudo e rústico, aumentando as narinas com a tinta preta. Vamos deixar o nariz ainda mais marcado e escureça as laterais dele com tinta preta. O personagem tem várias marcas e rugas por todo o rosto. Então faça linhas esfumadas e fundas com a tinta preta na testa, entre as sobrancelhas, nos olhos e o contorno dos lábios. Kratos tem olhos bem fundos e cerrados, então escureça com tinta preta as cavidades dos olhos A dar a expressão carrancuda, desenhe grossas e arqueadas sobrancelhas e acrescente nelas risquinhos aleatórios para aparecer os pelinhos e dar maior realidade. Agora, com vários tons de tinta vermelha para dar mais realidade, faça o famoso desenho no rosto do Kratos. Se quiser, pode dar umas batidinhas de preto com uma esponja para tornar o relevo ainda mais real. Do outro lado, da bochecha até a sua testa, desenhe a cicatriz profunda do Kratos, desalinhada. Eu colei uma barba falsa e acertei os detalhes dela com a tinta preta. Mas você não precisa se preocupar, eu vou ensinar você a colar vários tipos de barba falsa no rosto mais pra frente em um outro vídeo. Então é isso aí pessoal, faça várias caras feias e é isso, o Kratos está pronto. É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem ela foi um pouco trabalhosa para mim, porque eu não testei ela antes, eu nunca tinha colado barbas na minha cara e eu nunca tinha colado uma careca falsa dia tá de errado, deu de errado. <risos> Acredite, a câmera não funcionava, acabava a bateria, vim gravar no celular, então se houver alguma algum probleminha de qualidade ou você perceber algum errinho, você Ignore. Ok? Ok? <risos> então vamos prosseguir. Se você gostou da maquiagem, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, então. Porra, não. você tá esperando o que é? Se inscreve pra você receber mais vídeos como esse e ficar por dentro do que acontece aqui no Leite com Biscoito. A minha careca. A dança da careca. A minha careca. Gente, tá muito engraçado. Vamos é um continuar. Não se esqueçam também de me seguir no Twitter, me seguir no Instagram, me seguir no Snap. Agora eu tenho Snap, vocês podem me acompanhar mais vezes ao dia. E também curtir a fanpage do canal. Bom, é isso aí pessoal. Até a próxima aí. Falou. <risos> vocês já viram Kratos usando uma roupa dessas? Kratos. Pois bem. Super. A nova moda no Olimpo.